Marcos Bochecha, maior campeão da história do jiu-jitsu, faz uma espécie de title eliminator contra o wrestler se senegalês Roig no dia 5 de agosto. E tô chamando esse desafio de title eliminator porque apesar do One Championship não ter um ranking dos pesos pesados, ninguém mais viria de cinco vitórias na categoria. Então é grande a possibilidade do vencedor de Buchecha vs Roig Roig enfrentar o campeão linear Arjambula, ou o interino Anatoly Malikin, que unificam os cinturões no dia 12 de julho. A real é que bochecha de 33 anos, 4-0, com quatro interrupções no primeiro assalto, é uma das maiores, se não a maior promessa do mundo, até 120 quilos. O plano, pelo que eu vi, é pegar bastante quilometragem no One, porque... É, tá sendo muito mais bem pago do que seria como iniciante no UFC para depois cruzar a ponte o maior evento do mundo Só que a transição saiu bem melhor do que a encomenda E esse prazo pode ser encurtado O Checha é natural no MMA, tá extremamente confortável Mal foi tocado até agora Fez um adversário duríssimo, como cria o Krio Grishenko, campeão europeu de wrestling, parecer fácil. Então ele não é só franco favorito contra o Rogue Rogue que foi nocauteado pelo próprio Grishenko. Como teria chances reais de vencer qualquer um dos dois, o Bula ou o maliquim. O cara tá internado lá na American Top Team e o progresso semana a semana é bem memorável... Para quem acompanha de perto. Com dois anos de modalidade, a trocação já tá ficando interessante, o wrestling já era prioridade nos tempos de jiu-jitsu, e o chão nem preciso comentar. Só que a estrada pro UFC, que parecia bem clara, óbvia até, né, vencer essas duas lutas, acabou de ter uma mudança drástica, porque apareceu um grandíssimo quebra-molas no caminho. Falo de Francis Enganou que tá muito próximo de fechar com o One Championship. Segundo o Chatresi Chiotong, presidente do evento, o negócio pode ser fechado até nesse Sábado. Abre as suas pra ele no programa MMA Hour do Ariel Rawani. Ele tá esperando a nossa oferta final. Com certeza a nossa oferta é a maior na mesa dele. Teremos grandes notícias em breve. Sobre fechar com um ano, as duas uma. Ou ele vai topar ir para Singapura ganhando bem menos do que os 8 milhões que o Dana White ofereceu inicialmente por princípio, porque não gosta do cara e como ele gera os próprios negócios. Ou por puro ego, de achar que fisgaria o Tyson Fury uma mega estrela do boxe, e aí, na hora do vamos ver, descobriu que os caras não têm tanto interesse assim, e não quer voltar com o rabo entre as pernas pro UFC Sobre o lance de ser a maior oferta da mesa Ou é mentira Ou o One Championship vai pagar algo que não pode e vai quebrar Eu, como torcedor do Flamengo, conheço bem essa realidade Lembro quando montamos o, o time dos sonhos E o Vampeta disse Eles fingem que pagam e a gente finge que joga Porque, meus amigos, como eles teriam mais de 8 milhões de dólares de retorno Em um evento mostrando pro mundo O Francis enganou versus Arjambula, por exemplo De uma forma ou de outra, né? Nessa mesma entrevista, o presidente do One citou o Bochecha nominalmente como uma luta muito ruim pro Enganou, por ele ser, né, o Bochecha 13 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Abre aspas. Ele tem um wrestling incrível também. O estilo dele é um verdadeiro pesadelo para o Francis. Não acho que o Francis terá vida fácil no nosso peso pesado. Aí olha só que chance de ouro. Assinando com o One, o, o Enganou vai trazer toda a atenção do meio do MMA para lá. Não acho que 8 milhões de dólares em atenção, mas vai atrair olha olhares. Imagina só se a primeira ou até a segunda, a terceira luta dele valendo o cinturão é com o bochecha. A divisão é muito rasa, eles vão se bater uma hora ou outra. Olha só que holofote tremendo o brasileiro teria... Tão cedo na carreira, com apenas três anos engatinhando no MMA. É óbvio que o Franz seria muito favorito nessa, mas não dá pra dizer, baseado no casamento de estilos, que o Bochecha não teria uma chancezinha só de botar pra baixo e pegar. Ainda mais se for daqui a seis meses, um ano ou até mais do que isso o Buchecha ter tempo de crescer ainda mais no esporte Evoluir, pegar certos pontos em que, que ele ainda não é tão familiarizado Como o jogo de grade O próprio Buchecha deve estar encarando essa como uma oportunidade de ouro Daquelas raríssimas que aparecem uma vez na carreira Porque imagina só se ele bate o ex-campeão peso pesado do UFC Que não perdeu o cinturão em batalha Teve o cinturão tomado Com que tipo de moral ele chegaria no maior evento de MMA do mundo E se perder é o esperado É uma rara situação de baixo risco e altíssima recompensa Digo até mais, só de entregar uma luta dura Entregar a rapadura cara Já seria um grande feito na construção da carreira do cara Sei que tô projetando algumas rodadas à frente aqui Primeiro vamos aguardar se o Francis fecha mesmo com o One. Depois, o Bochecha precisa passar pelo gigantesco Hoeg Hoeg, que é mais grosso do que o pé da burra. O meu ponto é que o cara pode receber um ticket dourado, faturar bem alto, ainda mais numa luta importante como, essas, como essa, né, e ter exposição global mesmo atuando no One de Singapura. Diria até que seria a maior exposição de um peso pesado na história do esporte fora do UFC. E sim, estou incluindo o Pride nessa equação, porque na época, lá nos anos 2000, não tinham tantos fãs de MMA e a distribuição do evento, dos lances, não é como é hoje, não tinha nem rede social. Eu lembro bem que para achar um link maroto do Pride na madrugada, com uma internet quase de escada, era tarefa para a gente 007. Nem nos Estados Unidos passava oficialmente. Já hoje em dia, talvez, com alguma sorte, todos nós poderemos ver Bochecha versus Francis enganou em Full HD no canal Combate. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa possibilidade? Buchecha versus Francis enganou. Acham uma loucura? Cedo demais pro Bochecha? Ele não deveria perseguir isso? Ou concordam comigo que é uma chance da vida, uma chance em um milhão, e o cara deve abraçar essa possibilidade e tentar fazer história? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, clicar na mão positiva aqui, ajuda bastante a gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam, claro, a última resenha aqui do canal que foi ontem à noite sobre o Kelvin Gastelum. Finalmente vai mudar para a divisão, vai voltar para a divisão até 77 quilos. A grande questão é, tá tarde demais? Eu respondo isso, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.